Se você busca uma virada de página em sua vida e precisa ver o poder de Deus agindo, o livro Você Ainda Pode Esperar em Deus, escrito pelo Pastor Elton Melo, é a leitura perfeita para você. Neste livro, o Pastor Elton compartilha experiências pessoais e ensinamentos bíblicos para ajudar os leitores a encontrar conforto e esperança em meio aos desafios da vida. Ele mostra como Deus está presente mesmo nas situações mais difíceis e nos convida a confiar nele e esperar em sua promessa de fidelidade. Se você está procurando um livro que lhe dê orientação e encorajamento em tempos difíceis, você ainda pode esperar em Deus, é a escolha certa. Aproveite a oportunidade de ler este livro transformador e experimente a paz e o consolo que só Deus pode oferecer. Este livro faz parte do Projeto de Vida 2023. O Ano de Romper em Fé